que o padre tirou da cintura e os cordões de São Francisco e Ih. deu uma boa surra no pinto desencantando <risos> o bicho Toma Toma a peia dos cordões de Francisco Toma Toma a peia Toma a peia ai seu padre meu <risos> dia, <meu> <risos> Toma meu Deus, Não. Ai Francisco bate, mas bate bem devagarinho. O que tá acontecendo, gente? Tudo foi voltando ao normal. Os melhores, quer dizer, piores momentos das lives, Brush Rush. Que aconteceram ah? na outra plataforma. Qualquer coisa que tu colocar na tua vida. É uma forma de fazer uma arte mais brasileira. Acabou? Um bujão de gás. O chuveiro elétrico. Você sabia que o chuveiro elétrico é conhecido na gringa como o chuveiro suicida maluco dos brasileiros? Eles põem energia elétrica e tomam banho. Eles são loucos. Toda casa tem um sistema interno de aquecimento a gás muito seguro, eficaz e que funciona de forma muito mais tranquila do que juntar dois fios se o seu chuveiro não solta fagulha, faísca, fumaça ou fede, ele tá funcionando errado, né? Normal, é isso? Você já teve que se meter dentro do capô de um Fusca quando você era criança? <risos> isso não faz sentido, dona, dona preguiça. Ele é só um pinto. Ah, mas um pinto que podia fazer muito mal. Não, não, não. Não... Não... Não dá, não. Dizia que hum. quando ia atacar... O que aconteceu? Eu fui atacado por um pinto? A bruxa morre logo no início? É... Por que, que a bruxa morreu? Que o espírito da bruxa entrou no pintinho. Mas ele era só um pinto, dona preguiça. Ah. E a primeira dessas coisas... Mostra o Mook É só isso O ápice do absurdo é quando você vê um cara pegar uma teoria super complexa, musical, temporal De intervalos, de não sei o que, de notas, de instrumentos Tem um manuseio do próprio instrumento E aí ele chega lá e... Que que é isso? Não sei, tô inventando Ok, você que é músico É muito legal isso, gente, é muito legal Ai, mas cultura brasileira é muito sem graça Ai, eu não sei Ai, Eu vou ter que chamar o meu personagem de Roberto E a namorada dele vai ser a Geralda Sabe? O Johnny Sombra falou assim Será que falta pra gente entrar o gulão pra caralho? Johnny Sombra Estamos cheios de artistas fodas Legais, com ideias Vocês estão aqui não falta mais coisa foda pra pensar. Ou, ou referência de coisa legal pra usar. O Dragon Ball já existe, a gente já cresceu com ele. Tá na hora da gente transformar isso em outra coisa. Eu falo assim: me vê um caldo de cano. Você quer de que tamanho? Quer do grande? E ele, ele, ele veio ele e faz assim: ó. <risos> Você ali do lado assim Aí ele ele bota gelo, bota pra você no copinho de plástico transparente Ai e você Ai que doce, bebe, nossa que delícia, o um limãozinho, ai meu Deus, você dá uma cortada no doce, com é uma delícia Aí você bebeu cara, o copo inteiro, e ele fala assim, não, chorinho, e ele te dá mais pra você beber Assim, você é tananã né, tô sentindo pela sua energia, muito bom, tem aqui o profeta Eu não vou zoar não, e um samurai, olha o samurai eu não sabia que tinha samurai nesse negócio, não. Olha só. Que mundo eclético. O prisioneiro com a máscara de ferro. Tem esse negócio, né? Da tal da máscara de ferro e tal. Tem todo um esquema aqui. Gente, o boneco tava pelado. Olha. Esse daqui é interessante. Porque se você vê ele saindo... Saindo de algum lugar, né? Toda vez que a gente abrir uma porta, a gente consegue fazer assim, ó... Sam, was... pare, <risos> Gente, olha que interessante isso, né? Porque isso daí que vocês estão vendo, ó, pera aí. Essa parte aí que ele tá, que ele tá mexendo, né? É essa distância aqui, ó. É o pra, o, pra, o fundo é esse, esse intervalo, ó. Porque ele, isso aqui, ele, ele vai pra dentro, né? E aí fica todo esse espaço aqui dessa, da boquinha. Olha que interessante, né? Aí você consegue botar ele mais pra frente ou mais pra trás. Que interessante. É, ó, aqui tudo pra trás, ó. Ó, sumiu! Sumiu aqui! Muito bom. Ficou ótimo. Ficou bem legal. É... Aumenta o HP máximo. Tá, tá bom, aumentou o HP Muito máximo. Tá bom. Ai! Ai, que gostoso poder girar boneco. É o, nome, é o nome de samurai que a gente tem que dar pra ele? Aí ah, eu posso digitar, né? Eu tô no computador. Samurai furro? Como assim furro? Não, não me deixe feliz dizendo que tem furro nesse jogo, hein? Eu não vou, eu não vou cair nesse bait. Pô, bruxa e san, então. Tipo de corpo. Corpo A. Jovem. Tá, peraí. aí burushi tá todo mundo de acordo, gente? Pode ser? <risos> o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? <risos> o jogo começa no breu absoluto ou simplesmente não tem nada carregando na minha imagem e a gente tem um problema sério de renderização? A gente vai. E a gente vai... Ah... Ok. Nossa. Interessante. Tá. Isso aqui é um, alguma coisa, né? Lês mensagem no chão. Mensagem no chão. Prez ideal... Gente, infelizmente a minha carreira gamer durou 50 minutos, e, e aí ela findou-se, né? ela acabou, foi, foi muito gostoso, eu adorei jogar jogos com vocês na internet, é, e foi, foi muito legal, foi muito legal enquanto durou, é, eu sei que foi um pouco longa né? a nossa trajetória, mas mais uma run concluída com sucesso, zeramos o jogo aqui, né? que isso aqui? É uma pessoinha mesmo? Gente, que misericórdia! <risos> Mas... Ei, que viagem é esta, né? <risos> eu tenho a impressão que o crânio voou um pouco longe. Eu tenho a leve impressão... De que eu sou um excelente... Eu, eu sou ótimo em dar tiro de meta. <risos> I am melanina. A melanina não tem, né? No caso. Pronto. Por que que eu tô com esses raios? O que que é isso? Eu sou muito foda é isso? Caralho, olha o mato, gente, tá balançando pra caramba. Ai que lindo. Uh, uh, jogo lindo. Ó. Ó a loucura. Ó a loucura que eu vou fazer. Tá tudo bem, filho? Eu vou levar comida para você, fica sossegado. Tá para tá loucura? Que que louco aqui, meu Deus? Ah! É, foi menos louco do que eu achei. Não, eu não vou sofrer não. É, o sofrimento é uma coisa interna da, da, da mente da pessoa. Não, é, não são as circunstâncias, não é o jogo que te faz sofrer. É você que escolhe sofrer, gente. Então, vocês vão ver que eu nunca vou perder a paciência, porque eu sou uma pessoa zen, né? Eu não sou uma pessoa que fica irritada e sai. essa saga, ah, Guilherme é, faz live jogando videogame é, é legal, legal cac...